Houve um tempo em que as pessoas saíam para caminhar, correr, se exercitar, bem de manhã, antes do sol esquentar. E ao baixar do mesmo, se via diversas crianças, famílias completas vinham por aqui brincar. De longe, podiam se ouvir os gritos de alegria e risos. Eu amava essa alforia. Olhar cada expressão facial era fascinante. Em tempos de festa, era pura empolgação, uma correria só. Lojas abertas ao dia, repletas de promoções. E ao cair da noite, pessoas de vários lugares surgiam e pelas minhas praças desfilavam, cheias de satisfação. Por aqui, sempre se tinha variedade de quiosques, onde se podia apreciar diversas bebidas e comidas diferentes. Nos parques era tanta gente querendo entrar. Se via arcos de luzes coloridas por todo lugar. Eu passava o dia pedindo para a noite chegar. E quando enfim chegava, implorava para não acabar. Sinto falta dessa aglomeração. Das risadas na calçada, dos rostos sem máscara. Não vejo mais os sorrisos. E as noites tornaram-se solitárias. Certa manhã alguém se aproximava, usava óculos de lentes escuras. Sentou-se em um dos bancos e sussurrava aos suspiros. Uma lágrima caiu no chão. Ela tentava secar as que vieram em seguida, antes que escorregassem pelos cantos do seu rosto. Ela também sentia falta. Sentia a falta de alguém. Ao perceber o que se passava, não consegui conter as lágrimas. E também chorei. Não vejo a hora de tanta dor acabar e voltar a ver cor aqui e acolá. Tenho certeza que quando esse dia chegar, vamos todos aproveitar o aconchego de um abraço novamente, poder vilar em paz nossos parentes, que aqui não estão mais, e viver cada dia como um presente que nunca deixaremos de desembrulhar com genuína empolgação, sem medos e receios no coração. Oi, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E para não perder nenhum vídeo novo, ative o sininho de notificações.